Eu quero saber quem deu é essa ordem Se eu quiser falar, eles estão ali Quem deu essa ordem? Eu quero saber quem deu essa ordem Senador ah. é Essa determinação vem do diretor da polícia mesmo é Quem é o diretor direito... de polícia para barrar uma pessoa aqui? Não, porque Eles querem conseguir, não habeas as cordas. São funcionários da Petrobras e diretor da Federação dos Petroleiros Porque tem uma coisa dirigida a eles Por que não, não entrar na casa, que é pública? Por que não entrar na casa, que é pública? Porque ser um problema, uma vez, na lá na, na, na galeria do Senado eu vi um distúrbio lá por parte dele. Por parte vez que de quem? Eu... Nominalmente, por parte eu... de quem? O que, o que eu vou deixar de contar? Eu quero falar com o diretor da polícia para você me ligasse. Assim. Tá, ele no então, momento ele não se encontra na casa, porque ele está né, na reunião. Isso aqui, meu amigo, isso lá no, é uma... no... no comando militar... Tem uma decisão do Supremo em cima de nome de 15 pessoas. Um há para poder entrar aqui. Está aqui em mãos, João aqui. Não, não, Agora, é uma exceção eu eu de tô, saco. Mas eu estou querendo conversar com o diretor da polícia hoje. É uma exceção de saco que a gente tem que sair do A gente tem que sair do gabinete toda hora para vir buscar aqui, entendeu? Eu só estou explicando que o senhor perguntou. Diga ele que eu quero falar com ele. Tá, eu vou avisar para ele. Vamos, lá.